Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games e player, hoje eu trago para vocês um vídeo de como que vocês resolvem esse problema chato e crônico na realidade do Nintendo Switch, que é esse problema de drift, ou seja, que é esse problema aqui que o controle ele fica puxando para o lado sozinho, né? tanto o analógico direito como o analógico esquerdo, que é o que está acontecendo aqui no meu caso. Então, player, fique no vídeo aí que eu vou explicar o que você precisa, né, para arrumar esse probleminha. É super fácil e como que você faz, beleza? Então segue no vídeo aí. Então, player, seguindo aqui, mais uma coisa. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, coloque aí nos comentários se esse procedimento funcionou para você e dê, né, os seus comentários, beleza? Então, player, o que que a gente vai precisar aqui? Primeiro álcool isopropílico. Esse álcool isopropílico ele é especial para limpeza de metais e componentes eletrônicos, tá? Então aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o álcool isopropílico aqui dentro. É, você vai precisar de ar comprimido, se possível, ar comprimido em aerosol, tá? Na realidade isso aqui, para a gente tirar toda, fazer toda uma limpeza em volta aqui, né? E lá dentro também, para a gente é, tirar o máximo de resíduos possíveis que possam estar atrapalhando aí a movimentação tá do, do analógico e, e por último um palito de dente tá o é, um palito de dente aqui é, é principalmente para gente levantar não sei se vocês vão conseguir enxergar aí mas tem uma borrachinha aqui ó e a ideia é levantar essa borrachinha é que ele tá focando lá atrás mas aqui ó levantar essa borrachinha para a gente aplicar o álcool isopropílico e fazer a limpeza também a gente vai fazer a limpeza antes se você não tiver o ar comprimido tá player você pode assoprar só cuidado né para não deixar é, é, entrar nenhuma gotícula lá dentro tá e pode prejudicar também cada um desses aqui custou em torno de 20 reais então eu comprei pelo Mercado Livre se você for em alguma casa de material de construção você deve achar isso muito mais barato aí do lado de vocês beleza então vamos lá primeiro fazer a limpeza, deixa eu abrir aqui, geralmente eles vêm com esse caninho maior para fazer a limpeza né player, então primeiro eu vou fazer a limpeza que tem aqui fora tá, de tudo que é resíduo que tem aqui fora, então vocês podem ver aquele, ele dá um... um jato mesmo tá, dá até uma subiada aí, depois eu vou levantar aqui um pouquinho e fazer essa limpeza lá dentro também, para tirar o máximo de resíduo, tá, Pierre? isso é importante, deixa eu tentar fazer de outro lado aqui, levantando, vocês podem ver aqui, vocês conseguem, deixa eu tirar essas coisas aqui para a câmera focar melhor no que a gente está fazendo aqui. Então vamos lá fazer a limpeza aqui, é uma borrachinha super mole tá player, é só para proteger e não deixar entrar nada aqui, tá? então pode até fazer desse jeito aqui, ó, que você consegue ver até um negocinho branco que tem ali dentro, isso é para tirar o máximo de pó que existe ali tá. Vou fazer desse lado aqui também Beleza E aí player, o mesmo procedimento que a gente vai fazer Agora é colocar O álcool isopropílico Lá dentro Tá? Da mesma forma coloque em pequena quantidade tá Prião? não precisa colocar muito não cuidado que isso é um produto inflamável tá então é importante fazer longe aí do fogo tá e, de novo levanta um pouquinho aqui com o um palito de dente né essa borrachinha não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui mas tem uma quase uma quase que uma película aqui uma membranazinha e agora eu vou colocar bem ali dentro não precisa colocar muito tapinha tá? colocou gira é até mais do que eu imaginava mas não tem problema colocou gira bastante espera secar tá não precisa colocar direto ali ele é um álcool tá ele seca rápido até então espera secar um pouquinho eu vou dar uma soprada aqui só para tirar Melhorar aqui, isso o player já deve resolver definitivamente o problema ali, se não for nenhum problema mecânico, um problema técnico ali do, do, da questão do analógico, tá? Beleza. Agora acredito que já deve ter limpado bem. E esse é um procedimento, Player, que é legal sempre fazer de forma periódica para você manter limpo o seu controle e evitar que se acumule muitas coisas ali dentro, beleza? Agora vamos colocar ele lá no, no Nintendo Switch né, e ver qual foi o resultado. Vamos lá então, acabamos de fazer o teste aqui, Player, vamos colocar agora o Joy-Con esquerdo aqui e já vamos fazer o teste. Ele está exatamente na parte onde a gente parou ali e aqui vocês conseguem ver ó e eu, eu digo para você player, que ele tem bem menos resistência do que tinha antes tá uma coisa é bem é bem sutil mas vocês veem ó que ele não pegando bem de levinho aqui ó ó que ele realmente estava puxando bastante e agora ó, de boa problema Resolvido e de forma simples, player. Não precisou abrir, não precisou fazer absolutamente nada, né? Que levasse algum risco aí pro teu switch. A gente sabe que o switch ele tem tem forma de ser bem frágil, né? Mas aqui tá tudo funcionando de boa. Ó, andei, parei, andei para esquerda, parei para cima, parei para baixo, parei. Aqui a câmera tá de boa. O problema de fato é esse Joy-Con. Ó, ele tá abaixando, levantando. Beleza? Então, player, agradeço mais uma vez sua companhia. Espero que tenha ajudado aí. Mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, comente aí, ative o sininho e compartilhe. Beleza? Eu vou ficando por aqui. É, desejo também aí é, boas festas, né? Feliz ano novo para todos vocês aí que vem acompanhando. Que o ano de 2021 seja um ano fantástico para você e para sua família. Beleza? Fiquem com Deus. Valeu e fui!